Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Luz, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius Omehara aqui com vocês. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanius Omehara, Alanius o pro de do Street Fighter aí, porque nós temos que conversar aqui hoje sobre declarações que o nosso querido Daigo Omehara, a lenda, a besta aí, ó, The Beast, que vocês conhecem do Street Fighter como um todo, né, da franquia, pois nós tivemos aí cara vários gameplays de Street Fighter 6 acontecendo desde que ele foi anunciado e nós tivemos sim um videozinho do Daigo assistindo aos gameplays que foram anunciados tá ele não chegou a jogar o jogo, ele mesmo fala isso porém ele deu as impressões dele sobre algumas coisas que foram mostradas ali e o fórum Event Hubs pegou esse videozinho e trouxeram aqui pra gente um compilado do que que ele falou sobre o jogo, entendeu? O que que ele achou? Então é sobre isso que nós vamos comentar aqui. Já deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alan. Deixa eu só trocar a nossa tela aqui pra galera ir conferindo o um gameplay delicioso de Street Fighter. Enquanto a gente vai comentando sobre essas informações que do Event Hubs, inclusive a gente vai deixar o link pra vocês, pessoal. Tanto do Event Hubs, essa matéria, quanto do vídeo do Daigo, tá? Porque tem um videozinho dele também, vendo gameplay, comentando e tal Tudo aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês Então vamos lá, meu querido aluno seguinte, ó Eu vou ler aqui na íntegra a matéria do Event Hubs falando sobre isso E depois a gente teste alguns comentários acerca do que o Daigo achou também, entendeu? E se bate com algumas coisas que a gente tá pensando, ó Embora Street Fighter 6 tenha sido anunciado apenas no início deste ano, há muita expectativa para o próximo título da icônica série de jogos de luta da Capcom. Embora tenhamos apenas 5 personagens, né, que é o Ryu, Luke, Chun-Li, Jaime e Guile. Revelados até agora, vimos muito sobre o que a jogabilidade tem a oferecer, graças a muitas filmagens, ou seja, vídeos de gameplay, né? Entre aqueles que estão especialmente animados está Daigo Umehara. De acordo com a tradução da FGC Translated, Street Fighter VI pode ser o jogo que Daigo espera há mais de 25 anos. E aí agora a gente vai passar para um trecho aqui onde o Daigo está falando, tá? E eles traduziram. Vamos lá. Uhum. Se você continuar bloqueando ataques, seu Drive Gauge diminuirá, afirmou Daigo. E quando você não tem nenhum, você fica muito fraco. E no canto, o Drive Impact não pode ser bloqueado e leva a um atordoamento ou algo assim, isso soa muito bem. Isso é o Daigo falando. Aqueles que acompanharam o que Daigo vem dizendo sobre Street Fighter 4, Street Fighter 5 e jogos de luta em geral, isso não deve ser uma grande surpresa. Daigo está querendo um jogo de luta que recompense mais o ataque do que a defesa. E aí vem o Daigo novamente. ó. Eu não joguei o jogo e é muito cedo para dizer, mas posso sentir a intenção da Capcom sobre como eles querem que este jogo seja, continuou o Daigo mais tarde no vídeo. A julgar por essa intenção, devo dizer que está ótimo, eu realmente senti que estava esperando por isso Capcom, acho que a Capcom mostrará seu verdadeiro valor com este jogo Para realmente expressar o quão animado Daigo aparentemente está por Street Fighter 6 Ele mencionou que está esperando este jogo há mais de 25 anos, como a gente mencionou agora há pouco né? E aí tem mais um trechinho que eles colocam aqui do Daigo falando a respeito disso Deixa me ser claro, estou esperando por isso há mais de 25 anos, exclamou Daigo as minhas expectativas são assim, Street Fighter 6 está ótimo até agora, sério, já se passaram 25 anos, é assim que Street Fighter 6 me faz sentir. São pequenos trechos que eles pegaram desse vídeo do Daigo, os mais importantes pelo menos, né, porque tem muita coisa ali dele assistindo e comentando algumas coisas pormenores, né, durante o videozinho, que vocês vão ver aí depois na descrição. Mas, basicamente, o cerne aqui é que ele gostou muito, Alanis, do que foi implementado tanto nessa parte do Drive Gold que é a barra de Drive, a administração dela e tudo mais e os recursos que isso trará para o jogo em termos ofensivos, defensivos porque a gente usa essa mesma barra de Drive para os dois e é uma coisa de administrar e tal, avaliar risco e recompensa e é algo que eu acho que o Daigo estava esperando muito aí para os Street Fighters Após o 4, o 5 e tudo mais Como eles disseram aqui no texto também Pra poder deixar o jogo num nível ainda mais elevado Pelo menos na mente do Daigo, né? Isso é muito legal, cara O Daigo, né? Para quem não conhece ali O jogo que foi, na verdade O jogo que destacou ele Foi Darkstalkers Mas ele foi um ótimo jogador de Street Fighter 2 também é, Se destacou ali Não tanto quanto o Darkstalkers Mais de 200 vitórias em seguida Que ele conseguiu no fliperama Foi jogando Darkstalkers, né? É, mas ele conseguiu se destacar ali no cenário, jogando Street Fighter e tudo mais. E depois do Street Fighter 2, não teve mais nenhum jogo que trazia pra ele as, as, a mesma sensação. Nesse sentido que ele fala que ele esperou é, 25 anos aí pra esse jogo, né? Porque quando saiu Street Fighter 3, quando saiu é, Street Fighter 4, o 5, a coisa não seguiu da forma como era, né? Eles mudaram completamente a sensação ali que você tem enquanto joga. E esse jogo, o Daigo percebe ali que ele tá mais próximo do que era na época do Street Fighter 2. Então, talvez seja essa a sensação que ele tem ali e tal, né? Pô, faz tempo que eu queria um jogo desse de volta. É, é muito legal aí a, a perspectiva dele, né? Ver que ele tá interessado, que, que ele tá curioso. Quando saiu o Street Fighter 4, quando saiu Street Fighter 5, ele falou que o jogo era chato. É. as primeiras impressões dele foi, mano, esse jogo é muito chato bem diferente, né, por, por ele falar cara, faz 25 anos que eu tô esperando isso né, compara com o anterior que é pô, esse jogo é chato, então assim a gente pode talvez criar uma, uma expectativa maior, né, em cima do jogo por conta das impressões de alguém que tá há um bom tempo aí, vivendo de Street Fighter, né. É, o cara, ele é referência, né, mano, quando se fala de Street Fighter, desde sempre, ele principalmente, nós temos outros nomes aí na comunidade de Street Fighter, né, nos Pro Players como Tokido, Punk e tudo mais, né? Muitos outros aí que vocês conhecem. Mas o Daigo, mano, ele é a lenda, como dizem. Então, assim, uma palavra do cara relacionado a algo de Street Fighter assim. O pessoal coloca muito peso em cima do que ele fala. Vamos dizer. Ele ter falado que ele curtiu é uma coisa realmente interessante da gente ver, assim. Obviamente. É como ele disse: Ele não jogou o jogo ainda. Tá muito cedo poder falar. Mas a percepção que ele teve, a percepção que a gente aqui também do Meia Lua teve, o Alanios, né? porque a gente também gostou de como eles estão implementando o sistema de drive e tal é uma parada que realmente parece compensar bastante a ofensiva só que você tem que tomar bastante cuidado também para poder administrar isso porque você usa a mesma barra tanto para ofensivo quanto para defensivo você tem que tomar muito cuidado nessa administração porque se a barra de drive acabar como até o próprio Daigo mencionou ali, né? A gente também trouxe isso em outros vídeos Você fica extremamente fraco e extremamente em desvantagem E essas novas mecânicas de Drive Rush, Drive Impact e tudo mais Coisas que consomem a barra de Drive Eu acho que vão dar um tchan a mais, assim Um temperinho a mais no gameplay, sabe? Uhum. Embora eu tenha visto algumas pessoas achando um tanto quanto esquisito Você segurar ali os botões para poder fazer o parry e tudo Mas eu acho que as coisas não serão tão simples assim E irão facilitar dessa forma Porque a gente já viu que tem formas da gente sair tanto de drive impact, a gente sabe a quantidade de hits que a gente tem para poder quebrar esse tipo de golpe a gente sabe também como sair fora de parry, entendeu? Se o cara ali apertar o botão para segurar, Passa chegar lá, dá um agarrão no cara, isso é uma coisa que... Se a pessoa for paciente e não esmagar botão, que não é o estilo de gameplay do, do Street Fighter, né? O parry não vai ser uma ferramenta tão fodástica assim, tão apelona, né, Alanis? Eu vi um, um comentário do Mago, né, outro jogador japonês aí, sobre a questão do parry, né? Ele até sugere, né, que você ter vários jogos hoje que tem essa ideia do parry... É um legado ruim do Evo Moment 37, né? Aquele que o Daigo faz o parry no especial da chun li no Street Fighter 3. Porque, segundo ele, nem todo mundo gosta de parry, né? E a maioria dos jogadores profissionais não gosta de parry. Falando por mim, é, eu gosto, eu acho legal pra caramba. O... Principalmente no Street Fighter 6, que a recompensa visual é muito grande, eu acho super divertido. É, e o Daigo falou que pra ele não tem problema, né? Desde que não seja uma mecânica muito forte. O ponto é que. Isso adiciona bastante coisa dentro do gameplay para quem está assistindo. E talvez essa seja a impressão do, do legado negativo, porque a, a ideia do jogo é também para agradar quem assiste. E isso eu entendo que é uma tendência do mercado, uma vez que campeonato tem se tornado uma coisa muito grande. É importante as pessoas gostarem de assistir aquilo. Street Fighter 2 não tem muito efeito quem assiste Street Fighter 2 é porque joga o jogo, é porque gosta do jogo. A perspectiva deles é que eles estão criando o um jogo para quem não joga Street Fighter também gostar de assistir. Da mesma forma, por exemplo, a gente tem jogado bastante DNF Duel em live. E o DNF Duel ele é um jogo que ele é agradável para quem joga e ele procura ser agradável para quem assiste. Essa que é a perspectiva. Bom, meus amigos, mas então é isso, cara. Essa aí é a percepção do Daigo, como vocês puderam ver aí, né? Graças ao Event Hubs que fez essa tradução com o auxílio da FGC Translated. Na verdade, é o contrário, né? A FGC Translated fez a tradução e o Event Hubs pegou isso e postou no fórum deles. Eu falei o contrário do negócio aí. Então deixa aqui embaixo agora pessoal o que vocês acharam aí dessas informações o que vocês acharam dessa percepção do Daigo e comentem aí cara a percepção de vocês com base em tudo que está sendo apresentado até o momento para nós em termos de mecânicas lembrando que isso aqui é um estado alfa deve ter muito balanceamento até o lançamento do jogo final ali e também pode ser que surjam versões futuras aí em eventos antes do lançamento Que a gente já veja algumas mudanças no game também A gente vai adorar ver os comentários de todos vocês Não se esqueçam de deixar o seu like, não se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos aí, pessoal A gente vai ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí até mais, vamos!